Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse papo especial, eu tenho um convidado maravilhoso hoje que vai nos explicar como você consegue diferenciar a sua empresa, consegue encantar o seu cliente, mesmo quando os produtos, os serviços estão tão parecidos. Hoje eu trouxe Sérgio Almeida, a referência número um do Brasil quando nós estamos falando de clientes de clientologia. Aliás, o que é clientologia? Vamos ver o Sérgio, vamos ouvir o Sérgio e ele vai explicar direitinho para a gente como criar uma experiência inesquecível para o seu cliente e afastar, então, todos os concorrentes. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse podcast, a mais esse programa que hoje tem um convidado super especial, um amigo, sei lá, já de 10, 15, 20 anos Sérgio Almeida, autor de diversos livros, consultor, o cara que criou a clientologia ele vai explicar pra gente o que é clientologia hoje e tem um livro dele que já vendeu mais de um milhão de exemplares. Tudo bom, Sérgio? Opa! Um prazer muito grande, tudo maravilha, meu amigo. Prazer dobrado estar tá aqui com a mega referência de negociação nesse país. Uma alegria muito grande, viu? Bater esse papo com você. Um papo que vai ser descontraído e que vai ensinar você que está nos acompanhando hoje como vender mais, como ganhar mais dinheiro, tratando bem tratando bem quem é a pessoa mais importante do mundo, Sérgio? Eu costumo dizer, Márcio, que o binômio de sucesso nosso é Deus no céu, cliente na terra. Né? Esse é o grande binômio de sustentação. Nada é mais importante do que o cliente quando a gente está falando em negócios, né? Então, é, é a referência maior. Né? Eu sempre digo o seguinte, no passado, ainda muitas empresas imaginam e têm uma cultura que a pessoa mais importante é o proprietário ou gestor, diretor, isso é um grande equívoco, né, o centro do universo de negócio há muito tempo deixou de ser o dono, aliás o São Alto o fundador da Walmart tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte entre aspas, o cliente pode demitir todos da empresa inclusive o proprietário simplesmente comprando em outro lugar esse cara, quando falou isso, ele reposicionou a, a importância, né? Colocou o é, um cliente realmente no centro do universo e, na verdade, o dono da empresa é empregado do cliente. Se ele decidir ir embora, não comprar, demite, inclusive, o proprietário, não é verdade? Nossa, e como? ou Sérgio, a minha origem é de, de fábrica, de engenharia e tal... E eu sempre achava que a pessoa, a coisa mais importante para se vender era ter tecnologia, maquinário, conhecimento específico, etc. E com o passar dos anos e os cabelos brancos, eu aprendi que a coisa mais importante que tem no mundo para vendas são pessoas. Então, pessoas fazendo negócio com pessoas e não CNPJ com CNPJ. E você percebe que muitas indústrias ainda tem um foco na produção e não no cliente, isso atrapalha muito? Ah, sem dúvida, essa é uma crença que precisa realmente ser trabalhada. Eu, como consultoria e mentor, trabalho muito porque, eu diria, Márcio, a minha experiência, o pessoal reclama muito de mão de obra disso, mas quem atrapalha mais a empresa é o proprietário, é o dono do negócio, é o gestor, com essas crenças enraizadas e totalmente ultrapassadas como essa que você acaba de falar. Na verdade, o cliente é o centro do universo, a gente tem que realmente traçar toda a operação, todo o sistema baseado na satisfação, melhor dizendo, no encantamento do cliente. Eu, inclusive, é, tenho um movimento que eu digo, ó, precisamos ser anormais. Porque eu costumo dizer o seguinte, principalmente agora com a pandemia, é, se você pega a curva de Gal, você vai lá, os desencantadores de um lado, encantadores do outro, e a maioria mediana é medíocre. O problema, o desafio, não é mais combater o mau atendimento. Isso já era, é o atendimento normal, isso que está é, é, tá matando as empresas, as organizações, né? Porque o cliente, é, ele quer hoje mais do que ser atendido, quer comprar, ele quer uma experiência espetacular de venda. E quem não fizer isso, está lascado, vai quebrar, principalmente agora com a inteligência artificial que vem violentamente desempregando as pessoas, né? É, porque tudo fica muito parecido, né, Sérgio? Produto, serviço, e você hoje, cada vez, o nível de exigência aumenta, o nível de qualidade, aquilo que era qualidade, deixou de ser diferencial, é, é algo obrigatório para você ser um player no mercado, Sim. e a diferença está nessa, nessa rapidez, nesse atendimento, nessa, ah, nesse foco, nessa atenção ao cliente. Conheço empresas que falam, não, cliente tem que se adequar à nossa forma de trabalhar. Cliente não se adequa a nada, cliente quer coisa rápida, eficaz, de preferência barata e parcelada. Ou eu que estou errado nisso? Rapaz, você está perfeitamente, eu digo que isso é um atestado profundo de ignorância. É, o tempo você vê, os cabelos brancos vão chegando, a nossa paciência vai ficando curta, é papo reto e direto. Quem fala isso é um ignorante. Quando eu digo ignorante, Márcio, é até com a licença da palavra, do conceito popular, o pessoal confunde com a pessoa mal educada. Não, isso não é o significado de ignorância. Ignorância é ignorar alguma coisa. Todos nós somos ignorantes. Eu sou em direito, sou em medicina, na, na, na maioria das ciências. Mas é, a primeira coisa é ter a humildade de reconhecer né, e precisar. É por isso que essa conceita clientologia traz, porque um outro uma outra miséria humana, são as universidades que especializaram demais, aí o engenheiro sai formado, o médico sai formado, é, o advogado sai formado, absolutamente ignorante no atendimento e no relacionamento com a pessoa. No passado isso passava, dava para é, fazer até uma carreira, hoje é fatal, quem não, não procurar esse, esse ganho, esse desenvolvimento de se diferenciar, no relacionamento humano, no encantamento, oh, vai ter sérios problemas de mercado, já começou a ter, na verdade. Você tem toda a razão. É, e como é que uma empresa, pensando agora como um gestor, um diretor, um dono, ela pode se modernizar, se adequar a essa nova realidade que é muito mais exigente, Uh, espera um nível de atendimento diferenciado, personalizado, etc. A é, primeira questão, é, é, eu diria, é a mudança do mindset, né? da mentalidade mesmo. Eu acho que isso é o que atravanca, é não é processo, não é sistema. É mudança de mentalidade mesmo. É por isso que cada dia eu tenho vários projetos de consultoria, projeto Encantar, vários programas, e cada dia mais eu me, me, me bato na questão cultural, de mudança de mentalidade. Porque, por exemplo, às vezes o pessoal me contrata... Ah, vamos fazer um curso de atendimento. Eu digo, olha, atendimento não é só para o atendimento. Todo mundo atende. Hoje eu tenho um movimento que eu digo atendimento, vendedor. Todo funcionário da, da empresa, seja no depósito, ele é um vendedor. Tudo que ele faz repercute nisso. Então, é, começa com essa mudança de mentalidade. É, todo mundo faz marketing, todo mundo vende, todo mundo atende. Em cada momento da verdade... É, você tem que ter em sua empresa um protagonista de entregar ao seu cliente externo ou também um cliente interno, um colega de trabalho, uma entrega espetacular, além do normal. Então é isso que tem que caminhar. Eu não consigo imaginar uma indústria que não vá por esse caminho e ela fique de forma confortável. Né? É preciso realmente uma grande mudança. Eu costumo observar. Na realidade, eu digo o seguinte, o Covid, é, eu estava vendo um dado hoje, massa, interessante, que saiu no G1, impressionante, eu botei até na minha, no meu Instagram, dizendo o seguinte, o delivery, é, ele antecipou 20 anos, olha só, eu fiquei assustado, o, o crescimento previsto do delivery, alimentação delivery, que está hoje ocorrendo no Brasil, foi antecipado em 20 anos, cara, olha só, é, por outro lado também o digital foi antecipado em 10 anos, é, eu digo, é, o Covid não trouxe nada novo, ele apenas é um catalisador que está acelerando o processo, muita gente que já vinha com essa dificuldade, né? e agora entrou no processo de um túnel de aceleração e está lá, abobalhado, ah, é a crise, é o problema, é a pandemia, quando é que vai passar? Porque o problema maior é a pandemia dentro da cabeça do cara, do empresário, isso é que está matando. <risos> ô, ô, ô Sérgio, tem gente que ainda confunde tudo isso com atendimento ao cliente, é colocar uma pessoa simpática, que não agrida e que sorria. Então, esse é o problema, né? Não, nós um atendimento Aqui todo mundo é limpinho, é simpático, atende bem o cliente, ou oferece Exatamente. um café, dependendo do, do, do que é a coisa. Quando você pode ter um bom atendimento digital, pô. É aquele cara que atende o, o chat, eles colocam o pior cara para ficar lá no, no atendimento ao cliente no chat e de repente talvez ele tenha mais contatos por ali do que pelo telefone, ou até presencialmente, dependendo do tipo de negócio que ele está. E, e você criou essa ciência toda, aí já tem um tempinho aí, talvez 30 anos, depois eu quero que você comente a, a questão até do seu livro, você criou a clientologia, exatamente o que, que é isso, Sérgio? Eu não criei, porque só tem um criador que é Deus. Eu fui o idealizador, o canal. <risos> Mas e, que... além de tudo, é modesta a figura. <risos> é, na realidade, eu tenho um livro que eu lancei há 30 anos, que é esse aqui, Cliente, Eu Não Vivo Sem Você, inclusive... Eu relancei. tenho e recomendo, hein? É, relancei recentemente pela uma editora paulista, Madras, né? É, porque é, é, eu relancei... E lá eu introduzo a ideia... A, que eu já falava, mas formalizei nesse livro, eu disse: olha, no futuro vai ter uma ciência que vai é, ajudar a nos estudar, entender mais e, e de forma pragmática chegar perto dessa figura chamada cliente. É uma ciência que usa da psicologia, é, inteligência emocional, técnicas, é tudo, tudo, antropologia, sociologia que é. é e eu diria o seguinte: eu defino a clientologia. É, na verdade, a clientologia é arte e ciência ao mesmo tempo. Por que arte? Porque ela é muito intuitiva. Ela é muito sensível, depende do, do ser humano. E ao mesmo tempo é técnica, tem metodologia que a gente tem desenvolvido. Na realidade, é uma ciência que... É, que tem como objetivo ela, inclusive a consequência dela, que eu estou absolutamente convencido, ela gera três aspectos importantes para qualquer ser humano que aplique ela. Primeiro é, é a questão da, do bem-estar. Quando a pessoa desenvolve o espírito de servir o outro de forma extraordinária, ela se sente melhor. Eu tenho isso muito claro com os trabalhos que eu tenho feito em empresas, com milhares de profissionais que passaram por mim. Um bem-estar. Gera felicidade, porque tem aquela, cara, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, claro, dinheiro nos ajuda a realizar os nossos sonhos materiais, é maravilhoso, é perfeito, e não gosta... Do... É, dinheiro não está girando bem, se não quiser dá doa, tem muita gente que precisa então é ganhar dinheiro, sim mas só ganhar dinheiro é de uma mediocridade fila da mãe, ninguém leva dinheiro nós estamos aqui para levantar de manhã, ganhar dinheiro e brilhar os olhos, né, no sentido de, pô, ter uma vontade uma tesão é, uma vontade de realizar ver que seu trabalho está ajudando outras pessoas, então isso gera bem-estar, isso gera felicidade. E no terceiro aspecto, que é importantíssimo, como eu falei, gera prosperidade, porque um encantador de cliente, uma encantadora de cliente, uma empresa encantadora sobe igual a foguete, cara. Então, é por isso que às vezes eu brinco: olha, deixa de ser burro, dá uma oportunidade a você mesmo. Então, procura é, ser legal com as pessoas, não tira nenhum pedaço, só eu não estou dizendo ser otário nem ser. Esse é outro departamento, é dizer não quando tem que dizer não, é ser firme quando tem que ser firme, mas até sendo assim, você tem que ser elegante, tem que ser gentil, ser encantador. A propósito do embalo, é, tem um conceito, Márcio, que eu criei, você sabe, é, é, eu, eu gosto que na minha experiência eu defini, para mim, o melhor líder do mundo, é o líder rapadura esse conceito que eu trouxe. Né? Essa eu não que... conheço, líder o... rapadura, eu queria saber o que, que é, ele é doce, é? <risos> é, é? É uma ideologia nossa, eu descobri na prática, com alguns líderes que eu conheci, que o melhor líder é o rapadura, porque tem muita gente que pensa que ser líder é gritar, é impor. Não é verdade? É estar tá lá, é o cara tem poder enquanto tem cargo. Na hora que perde o cargo, vira um banana, não é verdade? E por outro verdade. lado, tem outros que é Zé Moleza, que o, o funcionário sapateia na, na cabeça. Então o líder rapadura é o líder equilibrado, é doce, mas não é mole. Sacou? Ele é doce, mas não é mole. Eu conheci um, é, conheci meu amigo, o doutor Delfim Gonzales, que eu comecei a fazer trabalho com ele há 18 anos. Ele cresceu um médico um dos maiores do Nordeste, e onde ele abre negócio, ele me chama é, para fazer lá projeto Encantar. Já fui em várias cidades no, é, no, é, em Natal, por exemplo, um hospital Natal para 800 pessoas. E ele é um, é um líder que me inspirou a criar esse conceito, que é o doutor Delfim. Eu nunca vi, e na história, ninguém viu ele levantando a voz. Em qualquer circunstância, ele fala baixinho, com calma. Ele é daquele cara que, o, ele demite o cara e o cara dá um abraço, não consegue ficar zangado com ele. Né? Porque ser um líder, ser, agora brinque com ele, não cumpra prazo, não faça o que você falou, não tenha produtividade, ele demite. Mas com muita gentileza com muito encantamento. Né? É por isso que eu digo, não se perde nada por isso. Ô Sérgio, se a gente pudesse escolher, sei lá, três atributos, três características de uma empresa que está voltada para o cliente. Você entrou naquela empresa, definiu três, pelo menos três atributos. Quais seriam os principais de uma empresa focada no cliente? Eu diria, uma, é, uma principal é um senso de missão. Ela se perguntar por que eu estou aqui. Né? O que é que eu agrega esse, esse propósito, essa missão. Isso é muito importante. né? Desenvolver em todos os colaboradores o espírito de servir. De servir, de... Forma... Claro, vamos perseguir dinheiro, meta, tudo. Mas lembrando, ter a mentalidade que... Grana, lucro é consequência de um trabalho feito de forma extraordinária, com paixão e com amor. Né? Que eu costumo dizer, pela primeira vez na história, o amor está rimando com lucro. Eu tenho uma frase que digo o seguinte, amar o cliente é uma vantagem competitiva. O cara, pô! cara maluco, é coisa de romântico, misturando amor com negócio. Não, meu irmão, presta atenção. Alguém amoroso, alguém cuidadoso, que bota o coração no que faz, não tem a preferência das pessoas? É, Mas, pô, ô, ô, ô, ô, Sérgio, a diga. maioria das empresas, apesar, vamos, vamos, não apesar não, vamos imaginar que ela tem uma missão clara, uh, ela saiba o porquê que ela existe, incutiu isso... Tem a cultura nos funcionários e tal, mas a maioria das empresas não dá muita liberdade para que o funcionário possa realmente servir quando houver uma exceção, quando a coisa foge um pouquinho da regra. Isso me remete lá atrás ao rolinho da TAN. Ele sim. liberava certas, uh, certas atitudes dos seus funcionários, dos seus colaboradores, para que acalmasse, para que resolvesse o problema do cliente, etc. Mas a tendência é que talvez, se você libera geral, a coisa fique um pouco zoneada, saia do, dos parâmetros normais, e aí não funciona. Como que você acha essa dose de, vamos dizer, incentivar a pessoa a resolver o problema do cliente, mas ao mesmo tempo não delirar? Legal. Isso aí dá uma live só isso, meu amigo. Eu vou tentar sintetizar, mas eu tenho uma solução para isso, ok? É, você me permite, nesse livro, Ah, eu não acredito que tem mais de um milhão de livros vendidos, tem até uma página que a Fundação Roberto Marinho é, me pediu autorização para botar em todos os cursos. Eu nunca assinei tanto papel em minha vida, né? É por causa de apenas uma página, eles me pediram autorização. Aqui eu coloco, daqui a pouco eu chego na tua resposta, Márcio. É, uma, é uma, um pré-requisito para explicar. É o que eu falo, ingrediente de um profissional proativo, para fazer o que você está dizendo, tomar iniciativa na hora. Primeiro, atenção para observar os detalhes. Segundo, sensibilidade para sentir o cliente. Terceiro, compromisso com o bem-estar do cliente. Ousadia, isso aí, ousadia, tem que ser ousado, né? para romper os limites e as normas em prol do cliente. Mas na sequência, imediatamente, da ousadia, tem o quê? Bom senso. Bom senso para discernir qual o limite, o que posso, o que não posso, o que devo, o que não devo, o que eu devo consultar um chefe. Né? E, por último, iniciativa para agir instantaneamente. Tá? Eu fiz uma consultoria de uma empresa de condomínios, tinha né, uma grande empresa de 300, e tinha só para contar uma história rápido, e num processo de encantamento, e a ideia é que os gerentes, cada um tinha conta de 10 condomínios, é, encantasse. Mas um colocou, pô, às vezes a gente fica travado, quer dar um presentezinho, e e não é, e daqui que peça autorização, o chefe, uma verbazinha, pô, já passou a oportunidade. Ok, dentro dessa oportunidade eu dei uma ideia, olha, vamos fazer o seguinte, a empresa, sugerir uma empresa, dá uma verba mensal de 100 reais, 200 reais, verba de encantamento, para o um cara não ter burocracia zorra nenhuma. De repente teve uma situação, o um cara foi em um condomínio, Aí no um comporteiro descobriu que a vice-síndica fazia aniversário daquele dia. Pô, ele atravessa a rua, pega um buquê de rosas um, uma, um, e anota lá e dá de presente. Na mesma hora, encanta a cliente no fim do mês ele presta conta, se não, não usou tudo, volta. Então, você libera esse travamento, essa centralização excessiva, realmente trava a empresa, desmotiva os funcionários, você tem que soltar. Agora, atenção, não solta de qualquer maneira. Aí eu indico a vocês, eu tenho um livro chamado é, é, Princípios para Encantamento do Cliente. São oito princípios, o primeiro qual é? Gente, vá lá no meu Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, nossos Peraí, níveis... qual é que níveis? é o seu Instagram? Passou muito rápido. Eu quero, é. eu quero ouvir de novo. Qual é que é o seu Instagram, Sérgio? Sérgio Almeida Clientologia. Tá? Legal, tá aí na tela. Então curta é. lá, tem muita informação. Olha lá, esse... você que tá assistindo agora, gente, se você está no vídeo, faça um print. Faça um print dessa tela agora para você poder acessar. Se você está nos ouvindo, o Instagram do Sérgio é arroba Sérgio Almeida, tudo junto, Sérgio Almeida Clientologia. Tudo uma coisa só. Sérgio Almeida Clientologia. Mas não deixe de aparecer lá, né? Pelo e curta de lá. É, se você gostar indique para os amigos, se não gostar, indique para os inimigos, não deixe de encarnar. De se enganar. não gostar, manda uma mensagem direta para o dono da, da conta, do perfil, e pronto. E explica Legal. por quê. Mas então, lá esses livros todos que eu estou me referindo, eles estão à disposição, tanto em livro físico, como também no digital, no Hotmart, né? É, na Amazon, todos eles Então deixa eu completar Nesse livro, princípios que é, é, O primeiro princípio de encantamento do cliente e dos outros Que a gente coloca é posicionamento Não é à toa porque é o primeiro não O que, é que quer dizer princípio de posicionamento? Ele responde a simples pergunta Quem é a pessoa mais importante na empresa? A maioria vai dizer que é o chefe, o dono Não é, a importância o maior importante é o cliente, mas Sérgio, que princípio é esse, que frescura, o que é que isso altera no dia a dia, na prática, altera muito, por exemplo, alguém, isso eu tenho vários cases, está é, é, lá atendendo, o dono liga, né, como várias situações que eu tenho esse próprio grupo Delfim, é, uma diretora, doutora Maria Olivia, ligou para uma funcionária de uma unidade longíqua e querendo falar, ela simplesmente, doutora Olívia, eu estou falando com o cliente, bateu o telefone, depois retorna, porque a orientação que tem primeiro o cliente, o resto espera. Então no dia a dia nós temos muita demanda é em casa é colega de trabalho é, um empregado, é o empregado, é o chefe é o dono da empresa todo mundo pedindo a muita tudo bem a gente vai poder atender a todos mas em primeiro lugar o cliente o resto espera eu tenho um case de uma empresa fantástica eu tenho um vídeo no meu YouTube lá Sérgio Almeida Clitologia, tem vários lá é, de uma, uma empresa chamada Elementais de moda feminina é, ela tem várias unidades pelo Brasil afora, e tem uma, um caso interessante de um motorista, que eles participaram por essa capacitação nossa, o seu José. O dono dessa empresa, hoje é meu amigo, Fernando Fernando, né? em determinado dia ele chegou na empresa, no estacionamento, estava com pressa e foi lá, botou o carro na vaga de quem? Do cliente. Sabe o que é que aconteceu? O motorista de forma ousada, levantou-se e foi na porta dele, doutor Fernando, me desculpe, o senhor me dê a sua chave para tirar o carro, porque o senhor colocou a vaga na vaga do nosso cliente. O Fernando pediu desculpa, ele ganhou uma premiação do mês como destaque em função dessa história. Então, para isso que serve o princípio o posicionamento. Mas, ô, ô, Sérgio... Não Pô, é toda empresa que rola isso não, hein? Na maioria amigo, das empresas, o tal do seu José estava procurando emprego até hoje, né? Não tenho dúvida disso, essa galera está diminuindo, mas continua sendo. Eu, eu, sempre, eu mostro isso em treinamentos, eu mostro esse vídeo do seu José dando esse depoimento e digo, olha, a maioria das empresas ele seria demitido, mas lá não, porque eles têm uma cultura de encantamento e adotam esse princípio. É por isso, meu amigo, que muita, a grana, como nunca, está mudando e nós vamos ter uma quebradeira. Eu estava lendo em março, é, eu vi em março agora, que 73 da Federação do Comércio, uma pesquisa, 73 mil empresas lojistas quebraram. Ok. Ok, temos um problema de lockdown, mas Márcio, você sabe, como eu sei, que a maioria não é não, os caras se escondem no problema do lockdown, o problema a merda já vinha acontecendo há muito tempo, é falta de visão, e o cara começa a terceirizar a culpa, né? Então muita gente já estava com problema, e aí é muito fácil culpar, não estou dizendo que, claro, todo mundo está com dificuldade, mas desses 73 mil, é, que quebrou, certamente só estava esperando um empurrãozinho. Né? Mas, o Sérgio, você está falando de encantar, uh, de lojista, etc. Eu concordo totalmente, eu fico imaginando, é, que dica que você dá para muita gente, que eu não vou dizer que migrou totalmente, mas que tem uma boa parte dos negócios hoje vindo do online. Como é que eu melhoro essa situação no online, no digital? Olha, eu digo o seguinte, essa discussão de e-commerce, a gente tem que partir para a síntese. Eu tiro por mim, você também, como profissional a gente foi atingido violentamente, Márcio, é, com uma categoria, né, que a maioria das nossas atividades eram presenciais. Mas eu me virei no 30, eu me reinventei. Hoje eu estou fazendo tudo, eu estou dizendo tudo, desde consultoria, tudo que eu fazia online. Como eu também faço presencial, e eu acho que a grande sacada é o híbrido. E mais do que isso, eu digo: eu tenho isso, eu posso lhe ajudar nisso. A entrega? Quem decide é meu cliente, se ele quer presencial, online ou híbrido. É claro que tem um preço: o presencial é mais caro. Ok, ele quer pagar. Eu... A mesma coisa é a loja. Eu acho que vocês vão dar, é inevitável a gente falar de um grande ícone brasileiro, com a referência para todos os lojistas, que é o Magazine Luiza. Olha a história desses, de, dessa turma. Eles estão dando uma experiência híbrida, via digital ou presencial. Eu acho que essa é a tendência, né? ficar atento... Pra, você faz pizzaria, delivery presencial e, e vai se movimentando ne, nesse sentido, nessa direção, sempre sintonizado para a necessidade e o interesse do cliente. É, a, ou seja, nós estamos vivendo um novo momento, eu acho que a, a coisa como era, vou chamar de antigamente, dois anos atrás agora virou antigamente, né? É verdade. <risos> não, não existe mais, e você, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, tem que se adequar a atender bem o cliente, a focar no cliente, a encantar o cliente, tanto na experiência digital, quanto na experiência presencial, na híbrida, que eu acho que é a tendência que vai vingar, que vai ser a maior de todas, Uh, você hoje pode comprar um produto pela internet e retirar na loja, Exatamente. você experimenta no lugar, recebe no outro, enfim. Perfeito. Uh, cada um inventando uma situação nova, tem lojas nos Estados Unidos que você quer comprar uma camisa, a pessoa te atende e fala, podemos conversar pelo FaceTime, por exemplo, ela experimenta a camisa para você. Você vê a textura, você vê a gola, você vê o caimento, ou seja, é o atendimento presencial pela internet. É isso aí. Ah, né? E, e é, é preciso, eu acho que o mais importante não é se é digital, se é presencial, que é, é o cliente. Lembrar como esse cliente se sente bem, como ele está encantado em ter essa experiência com a gente, é uma palavra hoje também, que uma, uma situação que todo mundo comenta, a experiência do cliente. Isso remete a Starbucks, remete a ícones aí da, de atendimento e de, de clientes. Agora, se você pudesse dar cinco dicas. Primeiro, antes das cinco dicas, eu quero repetir. Aquele seu Instagram. Aquele seu Instagram, que é Sérgio Almeida Clientologia. Sérgio Almeida, Clientologia. Lá que você vai achar todos os livros do Sérgio, as dicas do Sérgio. Você vai saber por que, que ele está 16 anos à frente de um cara chamado Philip Kotler. Mas isso é um papo para o outro, uma outra entrevista. Agora, não deixe de seguir. Agora, eu queria ouvir, então, cinco dicas para quem nos acompanha, nos acompanhou até agora, para que possa focar a sua empresa numa, numa experiência, num atendimento, numa, numa coisa melhor para o cliente, encantar esse cliente. Márcio, eu vou ser subordinado e falar um complemento da fala anterior que tem a ver até com essa dica que você falou na experiência do cliente. Um raciocínio eu, que eu gostaria de dividir com você, é, com todos que estão aqui, que justamente essa dicotomia entre presencial e físico, que está um equívoco muito grande, né? Eu costumo dizer, nesse livro, Cliente, eu não vivo Ser você, eu falo uma coisa interessante. É, a grande sacada no passado, com você, no século passado, há 10 anos atrás, vamos dizer, a grande sacada era oferecer conveniência ao cliente. Aliás, o fenômeno shopping center no mundo todo, é o sucesso graças a... A, isso, a primeira palestra que eu dei em Portugal, em Porto, não tinha shopping center em Porto, não tinha. Eles se negavam, depois se renderam como o mundo todo. Por que o shopping center é um, é um vetor, é um fator de sucesso no mundo todo? Porque ele, ele encarna a conveniência, em um único lugar tem tudo ali para o cliente, ele vai, estaciona o carro, tem tudo. Então a sacada, é a, a palavra-chave era conveniência, mas ela foi roubada presta atenção, ela foi roubada, ela foi usurpada do comércio. Quem roubou a palavra conveniência? O e-commerce. Hoje você, em sua casa, você compra qualquer produto, desde um alimento até um veículo, você não precisa sair de nada. Então eu digo, me dê uma razão para eu sair num restaurante de noite numa cidade brasileira é perigosa, assalto e tal, me dê uma razão se eu posso levar meus amigos, posso levar até um chefe para a minha varanda gourmet e dar uma experiência. Me dê uma razão para eu levantar e ir para um restaurante, porque o próprio alimento ele pode me servir de, de, de delivery. Só tem uma. A experiência que eu vou ter nesse estabelecimento. Então é isso que o um lojista físico precisa entender e perguntar. Que experiência eu estou entregando? Se ele não entender isso, vai quebrar. Vai quebrar como não está quebrando. Então uma, uma grande dica que eu dou é isso. Que experiência você está proporcionando ao seu cliente? Física ou virtual? Então essa é a primeira dica que eu daria. Segunda. Não deixe de nos seguir no nosso Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, tá lá. O Márcio tá aí. Então, porque lá você vai ter uma alimentação diária, eu faço isso há trinta e tantos anos, com o maior prazer de agregar valor, tem muita informação. Outra coisa, quero lhe dar um presente, vá lá no Instagram, lá tem gratuito um e-book, que eu até escrevi para o nosso amigo comum de Márcio, aí o Márcio, é, o Raul Candeloro, né, que ele, ele me pediu um artigo e aí eu, eu dei esse artigo, ele fez em forma de e-book, tá lá, é, chamado Sucesso do Cliente, um e-book de sete páginas, que você vai entender o que é sucesso do cliente, mais importante, como fazer e quem inventou isso. Não vou dizer, mas tem mais de mil anos essa história, tá claro? Então você vai lá, é de, de, presente, é de presente. E... Enfim, trabalhe a mentalidade. Entenda que o mundo mudou, o mundo mudou de forma... E é, nós temos tem um conceito bíblico maravilhoso, ele quer ter sucesso? Sucesso hoje é o sucesso do outro. Se você não está preocupado em cuidar e certificar em que o que você vende, o que você entrega, não faça o outro, seja pessoa física ou jurídica, muito melhor, meu amigo, você não tem futuro. Então, essa é a essência do conceito do sucesso do cliente. O sucesso, meu sucesso, o sucesso do Márcio, ele sabe isso, por isso que ele proporciona é, é, é, momentos maravilhosos com você, eu sei, sou um seguidor dele, sou um admirador há muitos anos, é justamente na medida que ele entrega um valor extraordinário e a galera que segue ele, cada dia que o assiste, sai muito melhor. Então, essa é a grande sacada. Pô, oh, tá aí, você que acompanhou essa entrevista com o grande Sérgio Almeida, com o meu amigo de décadas, o cara que é a referência quando você fala em cliente, você liga, Sérgio Almeida, acompanhe, continue acompanhando se você já é um fã dele, se não for, vai virar, e com certeza, mude o seu foco, mude, o amplie, quem vota é o cliente, ele vota com o dinheiro dele. Ele é que escolhe, ele que, que manda na empresa, ele que paga as contas de todo mundo, ele que remunera os acionistas. Se você tiver foco na empresa, na, no cliente, dificilmente alguém vai conseguir te suplantar. Sérgio, queria agradecer um montão esse bate-papo que nós tivemos aqui tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, gostaria também de te dar os parabéns. E vamos já pensar num no novo, novo encontro, uma nova entrevista, mais informação para que você que está nos acompanhando venda mais, negocie melhor, trate melhor o seu cliente, no fundo ganhe mais dinheiro e seja feliz. Que importante, como o Sérgio colocou, não é só ganhar dinheiro, é trazer a felicidade e proporcionar a felicidade. Sérgio, super abraço para você muito obrigado de todo o coração. Muito obrigado a você, Batô Sempre à sua disposição. Fiquem todos com Deus. Que bacana foi essa entrevista com o Sérgio Almeida, não? Cada insight interessante de como conquistar clientes, de como tratar bem, de como encantar, de como diferenciar a sua empresa ou seu serviço dos demais. Aliás, quando ele citou aquele exemplo do delivery, da, da refeição, por que você sairia para ir a um restaurante com seus amigos ou com seus familiares, podendo desfrutar do alimento, da mesma comida, basicamente, no seu apartamento, na sua casa, ele entregou tudo ali. Se o restaurante, como exemplo, não tem uma experiência espetacular, envolvente para o cliente, só a comida deixou de ser diferencial. A comida, o alimento em si, o delivery entrega em casa. Pense nisso, analise como a sua empresa está tratando os clientes, como ela está facilitando a vida dos clientes e o que ela pode fazer para criar uma nova experiência, para aquele que é a pessoa, para aquela que é a pessoa mais importante da sua empresa e que não é o dono, é o cliente. É ele que paga o salário de todo mundo. Se você quer desenvolver as suas habilidades em vendas e negociação, é simples. Visite o site www.márciomiranda.com.br www.márciomiranda.com.br marciomiranda.com.br e você vai encontrar livros, você vai encontrar cursos online gravados, cursos online ao vivo e cursos presenciais também. É toda uma nova experiência para você desenvolver suas habilidades em vendas e negociação. Eu encontro você lá no site, a gente bate um papo e você certamente vai conseguir novas técnicas, novas estratégias para conseguir vender mais e negociar ainda melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.